Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto. Caralho. E esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio responder umas perguntinhas com o nosso Esque Elefante. Uma hashtag de medo de flopar, mas a gente não flopou. tiveram muitas perguntas. A ia... a Deus. Primeiramente, agradecer a todo mundo que perguntou sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa vida de canal. E a gente escolheu algumas para responder. Muitas foram bem semelhantes, então a gente meio que agrupou. Algumas a gente não escolheu, porque pela quantidade mesmo. E vamos pra frente. Qualquer coisa a gente tá na segunda parte, né? Quem Sim, sabe? É. Vamos, vamos, vamos pra frente, vamos pra frente. Tão vamos fazer. Você vê a quem? É... Parte é. LZD12. Canal Júnior Costa e Tefo Santana no Instagram Larissa Castro, Alessandra Pangoni Readers Group, Renato Ferreira e mundo dos livros de Luana Leite perguntaram no Youtube coisas relacionadas ao nome do canal, ao intuito o porquê a gente faz o que a gente faz como a gente se conheceu e se a gente mora perto um do outro bom, sim, a gente mora perto, assim, relativamente perto né? uns, uns 10 minutos 15 minutos de carro, de carro. Tipo, é tranquilo e as outras perguntas você pode ter as suas respostas olhando no vídeo que a gente postou logo no começo do canal vai estar aqui em cima o card e aqui embaixo na descrição também o link do vídeo muita gente tem essa curiosidade, mas a gente já falou sobre isso gente, que isso? otimizar pra, enfim, responder outras coisas. Que a gente acabou sem assim otimizar, né? Porque só esse tempo que a gente Dá pra ajudou, é e... <risos> Lívia Fontenelle perguntou O que, é que vocês fazem da vida quando não estão sendo fofos gravando vídeo? <risos> melhor pessoa. Como eu comentei semana passada vídeo de book haul, eu estou fazendo produção cultural agora, é uma graduação e normalmente estou. estou trabalhando na área de produção também e a gente vai fazendo as coisas. <risos> Mas a minha área é essa área de produção cultural. Quando não estou gravando vídeos, eu estou dormindo aqui. <risos> Brincadeira. Eu a educação física então, tô na aula, provavelmente, e quando não tô na aula, eu realmente posso ser junto que eu esteja dormindo. Alguém fez uma pergunta pra gente, só que na hora que eu fui copiar, talvez eu tenha copiado errado, então copiei o nome da pessoa. Só que a pergunta foi. Posso confiar nos títulos que indicam ou existe um tipo de jabá das editoras? Qual o critério para indicação? É o seguinte, algum, na verdade não foi a primeira pessoa que perguntou isso, mas a gente recebeu um comentário de outra pessoa, que eu também não lembro o nome, meio que reclamando que a gente fosse mais crítico e alguma coisa do tipo. E, gente, sinceramente, a gente tem, inclusive tem vídeos de Norby meio que desindicando um livro. Descascando. É, Descascando tipo, Não é porque é parceria que, obrigatoriamente, a gente vai falar bem. Muito pelo contrário. Hoje em dia, e as editoras, pelo menos é o que elas falam, né? Elas não estão muito interessadas em o que a gente vai falar sobre o livro, mas que a gente dê a nossa opinião, afinal de contas esse é o intuito né? É o objetivo da coisa a gente uhum. dá a nossa opinião, até porque é um canal da gente e se a gente não gostar a gente tem tudo. que dizer, né? É, a gente tem que ser sincero mesmo até porque a gente tá indicando, não adianta também a gente receber livro e falar bem obrigatoriamente só pra vender sabe? Acho que a gente não, não vê muito sentido, Não né? vê o propósito da não coisa não é o um propósito, então, enfim, podem confiar, a gente vai dar a nossa opinião tem livros bons, tem livros ruins inclusive a gente sempre fala que o livro não funciona pra gente não obrigatoriamente a gente vai falar não não compre, não leia porque é um livro ruim não, é um livro que não funciona pode funcionar pra outras pessoas e a gente tá sempre querendo bater nessa tecla porque afinal de contas as pessoas precisam ser livres precisa sim, certo? seja bom, seja ruim ah, a gente tá falando então confia que é alto confia em idade, acredita porque não tá, só os bordões eu tô cheio de bordão, aqui. <risos> semana eu tô inspirado. Alfredo Neto perguntou o que vocês acham dos preços dos livros em livrarias físicas? E o que preferem, comprar na online ou na física? Caros e online? É. Gente, <risos> parece que tá tendo um... Consenso. Um, um consenso que todos os livros são 40 reais. É um preço fixo, tipo, tá bom tá 40 reais pra, pra você comprar um livro fixo. Gente, tem tá a crise, então tá fácil. É, a gente tem que comprar um livro cada 3 meses desse jeito. É, então a gente. Vai pra eu acho caro, sério, eu vou pra livraria só pra ver, pra pegar e tudo mais, mas não compro, sinceramente. E se for legal, vai pra online e compra online. É, exatamente. Muito melhor. Kabuki TV perguntou, vocês são namorados? Quando vão <risos> se casar? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, aquelas. Pergunta real, qual é a maior dificuldade de ter um canal em dupla? Big, big, big, big, big beijo. Amo vocês. Ai, que maravilhosa. Também amo você, Karine. Gente, maior dificuldade... Tem dificuldade tem dificuldade, É, só, né? é, é, tempo, é só porque a gente se dispersa muito, mas não aguenta a é. gente. Assim, é, é, mas eu acho que é mais isso mesmo. Há uma dificuldade... É a organização, né? Tem que ter sempre. Não, e a gente... Tá, tá bom que a gente grava aos domingos. Mas, por exemplo, a gente queria poder gravar os vídeos com menos antecedência. Tipo, pra ser uma coisa mais perto é. Só que a agenda da gente não bate muito então a, a gente até gente... teve que se encontrar algumas vezes Então é. a gente gravar hoje pra sair daqui duas semanas, às vezes É, exatamente Que é o que tá acontecendo nesse vídeo, inclusive Nesse momento <risos> Mas eu acho que é uma dificuldade de ajeitar os horários Principalmente numa época de tipo, final de ano, que a gente tem muita coisa É muito difícil Mas a gente vai levando, vai, ah, mano, vai levando Vai levando, a gente já que vai levando Esse vídeo, no casa é um um vídeo de Vinícius Cato 2 Perguntou O que vocês acham dos livros potiguares? É, um negócio que a gente precisa conhecer mais Precisa, eu não conheço bem muitos é, Particularmente, eu acho que coincidentemente O canal veio uma época que eu tô muito Nessa fase de realmente não comprar livros Eu não estou comprando livros Conheço alguns, mas eu não conheço Sinceramente falando, eu não conheço muito Mas eu pretendo conhecer é A gente tá aos poucos meio que se enterando Do que tá acontecendo na cidade, de eventos E tentando comparecer e conhecer a galera pra ver o que tá sendo produzido, porque eu acredito muito que isso muita coisa boa, né? Com então... certeza. Eu não conheço muito também, mas os que eu conheço, os que eu li, alguns dos que eu li na real são muito bons. que são, Enfim, a gente já mostrou em alguns, em alguns vídeos passados os livros da tribo. bem legais. Anzines e os livros mesmo. Só que, eu é, não conheço muito, Inclusive tem um aqui que tem que ler. Atrasado. 12 perguntou: Vocês têm uma média de tempo de leitura por dia? E a média de leitura anual de cada um? Está em quantos livros? Eu não tenho uma média de leitura por dia. Inclusive, eu, não li nada essa semana. Eu, eu, eu não acho. tenho, mas eu estou eu tentando isso. estabelecer no mínimo 50 por dia. Era bom Teve um dia desse que eu tava Acho que tipo 100 assim É Porque é um número dá. Relativamente bom Sabe? É. Aquela coisa Então eu tô tentando mesmo, né? Tem livro que é. 50 é muito Tem livro que 50 é pouco tem, É E tem dias que não rola não, gente Tem dias que realmente tá muito corrido não dá pra ler Minha... Qual é a segunda pergunta? A meta, meta... do leitura anual Assim, pelo, pela meta do do primeiro vídeo da gente, por exemplo, tá 60 livros, mas eu acho que eu vou ler mais. Eu não sei. Ah, depende. Não, depende do andamento Até agora, tá muito bom, meu amigo. É. Eu tô, tô acima da vai... meta. também. Mas tá a meta, no menos, 60 livros, porque dá 5 livros por mês. Então. É, muito bom, foi bom. Bate aqui. Ok. Mas A minha meta tá. <risos> A minha meta tava 30 livros no começo do ano, só que eu já li acho que 33, então eu fui tipo aumentando, tá em 52 eu acho. Tá, atualmente tá em 52, mas provavelmente vai, vai, vai ser mais do que isso. Rafaela Bernardazzi perguntou, como escolher um livro pela capa? Eita! Não, aquela coisa na semana gosta e compra. Inclusive faço muito isso, né? jogo muito pela capa. Compre e não leio depois, é, eu mesmo. Tá eu, não, eu não vou mentir porque eu já também. Já deixei de comprar livros pela capa. Porque a capa era feia eu não queria <risos> ler feio. Mas eu acho que é uma questão mais de estética mesmo. De você simpatizar com a capa e você achar bonita. Porque também é, o bonito era é bem é, relativo, Bonito né? legal, sei lá. É, é bem relativo isso. Acho que vai de pessoa a pessoa. Mas é, é, pra mim é uma coisa estética. Uhum. Tipo de você ter uma tipografia legal Sabe? Ter Olha uma... Detalhe, textura. É, exatamente. Gabriel Pierre perguntou Vocês sofreram algum tipo de preconceito por ser do Nordeste? Até agora não. Não, né? Eu Tecnico? ficarei muito ah, triste. Ah, vocês são nordestinos. Não gosto de vocês. <risos> ficarei muito triste se tiver, né? né? Sim, a gente sabe que existe mas graças a Deus hum. até agora estamos aí. Já tá agora aula, então, inclusive até agora só ela queria isso, né? Inclusive as pessoas ah. adoram sotaque. São... Eu... Sério, vocês que comentam sotaque são de as pessoas, gente. As pessoas. <risos> a gente recebe muito Comentários tipo, ai, sotaque tá fofo, sotaque tá lindo, não uhum. sei tipo, o que, tipo, as pessoas. Carvalho perguntou: Mais difícil do que criar um canal é mantê-lo atualizado e com bom conteúdo, concordam? Sim. Sim. Sim. Sim! Tudo é construído paulatinamente e quase nunca o retorno é imediato. Sim, também. Uhum. Minha pergunta é: O que motivou vocês dois a gravar, editar e publicar os vídeos do Elefante Literário toda semana? Já chegaram a desanimar em algum momento? Se sim, por favor, não desanimem <risos> Nós amamos vocês, o conteúdo que vocês passam E toda alegria e entusiasmo presentes nos vídeos Hashtag elefante literário forever <risos> caramba, é, Às vezes pode ser que a gente Não desanimem, mas tem uma preguiça assim É, preguiça, a gente, acho que a gente nunca desanimou não é, A gente é. leva de boa A única coisa a gente É, é o negócio da enrolação, né? É, mas então, Ela, ela... Oi, vem fica é. e fica e enrola Mas, mas o, que, o que Ele o que instiga a gente, não? O é, é, o que motiva, que... motiva a gente que ó, eu já acabei de ler, são comentários como esse É, é um retorno gente, Basicamente são as pessoas, de verdade É muito legal Eu tô aqui, ó O olho que querendo chorar Emoção. Okay? Cláudio Damas comentou Mostra o banquinho que a Carol usa Eita. Porque também tô precisando de um <risos> Mostra, a gente, mostra a gente, okay? botar, a gente vai botar coisa. Vai dar certo Gente, essa aqui é a minha altura natural <risos> Fica aqui do meu lado, é do meu lado Olha só como ia ficar legal o vídeo Esse aqui é o meu banquinho, ó é, aqui. Bastidores de dores. É. Okay. querendo encomendar viu? Okay, a gente knows. tá produzindo. Okay. São enciclopédias e. Gente, tudo pelo enquadramento, né? Enquadramento é tudo nesse YouTube, então vamos pra frente. Louca dos Livros perguntou. Pergunta que certo que outros vão fazer, mas escolham a minha. Ruach, qual foi a primeira impressão que tiveram quando se conheceram? Vai, diz agora. Ela vai gente, dizer é o agora seguinte, a verdade. Eu não gostava nada. Tá vendo? <risos> <risos> Me julgava. Okay. A gente tem muitos amigos em comum, mas eu não o é o cara dele que ela é muito aparista, gente. Pelo amor de <risos> Deus, tudo é. Um negócio, um bordão, uma gíria, um neg... Aí eu, que menino amostrado pela okay, mãe. Quem é que tá agora? Okay. É, mas aí depois a vida mostra, ela vem e dá um, tá, um tapa na sua cara, né? Dá um, tá. Ela dá um tapa, ela dá um tapa. agora ah, sua... da, não lembro. Ai, Na cara olhar. era CDF, cara era, era CDFzinha, mas era legal. Era, na é, é, legal, sim. É, a gente é, estudava é, junto, é. a gente foi logo amigo. Eu queria fazer gru o grupinho com ela, ela não queria. Eu queria ser amiga dela, porque... <risos> Mandava uns bilhetes, vamos ser amigo Vamos <risos> <risos> amigo me liga. literário perguntou: Vocês já receberam um livros de parceria ou do próprio autor e não gostaram da leitura? Como saíram dessa situação? Falaram abertamente sobre as características ou preferiram, preferiram não fazer o vídeo? A gente acabou de dizer, né? A gente fala. É, se a gente não gosta, a gente fala. Fala mal, porque. Né? Ah, também depende de um grau aí, né? Digo, quanta gente não gostou. É, não muita... é tipo falar mal, é. ah, falar mal do livro, mas é. explicar o porquê. Pode ser que tem umas ressalvas. Pode... A gente. Provavelmente vai explicar por que não, não gostou. Não gostou. Ah, se é uma né? questão de narrativa, se é uma questão de envolvimento com a história, enfim. Lara Liberato pergunta: Se vocês pudessem escolher qualquer livro pra virar um filme, qual seria? E uma série de livros pra virar uma série de TV? O livro para virar ah. filme? Para virar filme. Ai, okay, eu já sei. Por favor, um filme de Soris Hiena. Ia ser. Esse... Brasileiro. foda Eu lembrei de. Eu não consigo esquecer aquele filme O Lobo Atrás da massa. Ia esse ah, tipo mais nós. ou menos no. Meu... É, eu não vou nem assim, mais Hena. ou menos. O É okay. tipo, <risos> eu, eu acho que eu acabei de constatar que eu não lembro muita série, não. <risos> Que já tem... O meu filme eu acho que era A Ilha Eu vou dizer A Ilha, porque eu gostei, eu gostei muito daquele filme Eu queria que tivesse um filme E a série, eu fiquei sabendo no um dia desse que vai ter série de feios Da série Feios, do Scott Westerfeld. Eu não gostei muito dos livros, mas a série podia ser legal Mas talvez Marabaya ia ser uma série massa pra televisão. Eu, que eu não leio nenhum dos dois, então Pronto, então o Narbe respondeu duas, duas, aí, faz de conta duas de um, aqui Estante da Pessone comentou: Que sotaque delicioso! Várias oh, exclamações. Várias pessoas, maravilhosas. <risos> Amon Guedes e Vanessa Paula Trigueiro. Paulinha, Paulinha. <risos> Me diz o que que eu faço? Eu já tava quente. Perguntaram: Qual a rotina de leitura de vocês e qual o recorde de livros em um mês? Como vocês acham tanto tempo pra ler? Porque com certeza o dia de vocês mais de 24 horas. Andem com algum livro, ou tem algum livro no celular, porque é. qualquer hora é hora. Você vai lendo? Você, vai... você tá numa fila, você tá esperando alguma coisa. É uma lidinha ali, duas, três páginas, quatro, cinco, e você vai Vai adiantando, vai viu? Vai Adianta bastante. É, tipo isso. Acho que esse é o segredo, na verdade. É. Organiza uma horinha, quando acorda, antes de dormir é, pra ler. É, exatamente. Tempo 50 páginas, 60, essa ideia. Tá entendendo? Que dá certo Meu recorde de leituras por mês eu acho que é 10 11, 11, 11. Livros, 11 livros no mês E o meu, então foi... fi, o meu foi 9, foi mês passado, mês passado também foi, Acho que foi o, o mês eu mais 9 na minha vida Tamara então, Santana perguntou quais são as nossas séries favoritas Se for de TV atualmente a minha série preferida tá sendo Quântico Se Tem, for de né? livro eu não sei Foda. Se for de série eu acho que... Shameless. Vou jogar shameless porque é a que eu acompanho mesmo e Joga na roda sai okay. shameless e fake next. Né? Toma. Porém. Tá Porém. Eren. Eren. Eren Castellano perguntou! Castelliano? Castelliano. Castelliano Eren Castellano perguntou Qual câmera vocês usam para fazer as gravações? Ah. E qual programa de edições? Nós usamos o que? Uma Canon T3i? E eu edito no videopad e Norby edita no Premiere. A admirável leitor perguntou. Minha pergunta é o seguinte. Qual foi o pior xingamento que um já disse pro outro? Beijos pro dois, Mari. Beijo, Mari. Gente, é o seguinte. Beijo, Mari e Gus. É o seguinte, a gente nunca brigou na vida. A gente se xinga assim, normalmente. A gente xinga, tipo, ai. Bandicão. Bandicão. <risos> Demônio. Bandicão, okay. essas coisas, só quando eu tô puto assim, sabe? Mas dá certo. Mano. Mas a gente nunca, nunca brigou, não. É não existe que... xingamento assim, <risos> normal. Sabe brincadeira? porque todo mundo acha que é sério, mas não é sério, não, gente. É, é tudo zoeira. Quanto encanto perguntou, Norby, quando é que a banda volta a tocar? Quero shows. Carol, por que tantos snaps no carro depois da aula de Pilates? <risos> Ai meu Deus. Não, a banda não tem previsão. Pra quem não sabe, eu, eu cantava uma banda nele. de. Ela tem, ela tem, De slingueira e pagode. Ai. Pra quem não sabe o que é grafitão, é só procurar aqui, Banda Grafite. Banda é Grafite. Gente, não, mas é fácil quem não procuro, não. É, talvez não procura, mas procura, legal. É fã, o cara é fã. Não. E, e snaps no, no depois de pilates, porque eu tenho muita preguiça de subir três andares. Imagina, você tem uma hora de pilates, aí sai com as pernas que, pelo amor de querem morrer. Aí fica no carro com preguiça de, de subir três andares na escada. Aí eu fico, mas né Quero, na verdade, morar dentro do carro, não. É, às é, vezes eu fico um com preguiça de subir e eu quero morar no carro. Acabou! Acabou as perguntas? Acabou? Acabaram. A boa Acabou a seleção? Acabou. Falta a pergunta principal. Qual é? O que que a gente é? Porque todo mundo pergunta isso. É mesmo. Todo mundo pergunta assim, o que é que vocês são? são um casal? Vocês são casados? O Nós quê? não somos casados. Não temos aliança. Não é. tenho não. Nós... Não é aliança. Então. <risos> e perguntam, vocês são namorados? Não. É seguinte, eu vou se como a gente se conheceu. E como a gente já falou, a gente já tem no, no vídeo aqui, que a gente botou no card. Mas a gente estudou junto. E para dessa opção de muitas pessoas, que a gente descobriu que existe uma coisa de um chip aí. <risos> é um... o <risos> No, no YouTube. É, na nada contra chips, tipo. Mas assim, gente, nós somos amigos. Desculpa decepcionar vocês. É. Zé, a gente não é irmão, não é primo. A gente, a gente, a gente é irmão, não vai se a irmão, é verdade. É. E, algumas pessoas perguntam e nós somos amigos. Já, ela, é pra gente, okay. ela é pra gente ter feito um suspense maior nessa pergunta, porque essa pergunta, ela sai, ó, desde faz o seu canal. Não precisou, faz nem, tempo, não precisou porque... nem de hashtag e ela já tava tá saindo ali, ó. Foi o primeiro vídeo, foi o primeiro vídeo que saiu a pergunta. É, mas estamos esclarecendo que somos amigos. Tudo certo. Então é isso aí, galera. Nossas perguntas maravilhosas. Que no caso vocês mandaram. Então vocês são maravilhosos. São maravilhosas, sim. Então a gente queria. Primeiro, por último, no Por último. Não menos importante. Não menos importante. Isso é muito importante. É a gente importante. quer agradecer todo mundo que participou. A gente adorou as perguntas. A gente tava com medo de flopar e não flopou. Graças a Deus. Deu vocês. certo. Até não sei nem qual tamanho ficou isso aqui. É, vamos ver isso aí. Mas, muito obrigada por participarem. Continue interagindo também, porque a gente é muito legal conhecer vocês também. Sim. E se tiverem mais perguntas, podem mandar. A gente vai responder nos próprios comentários. E acho que é isso, né? É. Não esqueça de deixar um like aqui embaixo. Se tá é. gostado do nosso vídeo, tenha gostado. Porque ajuda muito na nossa divulgação. Se inscreva no canal. Chama seus amigos para se inscreverem no canal também. Compartilha Sim. com eles. Segue a gente em todas as redes sociais. E valeu. Valeu. Passa. Passa ouvindo? Então sim. A cordinha? Vem. O quê?